É isso aí, saí do estúdio, vim aqui para a área da feira, estou aqui ó, no espaço Imersão Empreendedora, onde você vai emergir no mundo do empreendedorismo, você vai ver tudo o que acontece ali nos bastidores de o que é empreender. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Mônica, a Mônica que cuida aqui e orienta todo o pessoal que vai entrando nessa, não é uma nave, é um submarino, onde ele vai emergir nesse universo todo. Conta um pouco para a gente, Mônica, o que, que esse pessoal vai encontrar aqui, dentro do, do, do nosso submarino, para estimulá-los, para informá-los. Então, nós fazemos uma grande viagem com óculos né, de três dimensões, onde essa nave vai ao fundo do mar, trazendo elementos que aguçam né, o desejo das pessoas que querem se tornar um grande empreendedor, como dificuldades, superar obstáculos. Então tem toda essa característica aí que os empreendedores acabam enfrentando, né? Tem todas essas, essas adversidades, então dificuldade de empreender, dificuldade com, com crédito, dificuldade ali com o mercado, tudo isso vem trazendo ali o, o cenário real. E nada melhor do que trazer esse universo paralelo, que é o meta, né? Então a gente já está entrando no metaverso aqui com essa atividade. Então se você é empreendedor e quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, vem para a feira, vem conhecer aqui o espaço Imersão Empreendedora.